Não. É mentira. É mentira. Se alguém falou pra você que foi fácil e que é fácil e você acredita que uh, empreender, ou que criar um projeto novo, ou que criar um trabalho novo, ou mesmo começar um, um emprego novo é fácil, é mentira. Gente, tudo que é novo nos desafia, nos dá medo, nos angustia. Ai, dá aquele frio na barriga, daquele nó da garganta. É mentira se alguém te falou que é fácil. Agora, Será que a gente consegue ir para o próximo nível? Né? Se a gente consegue ser cada vez uma pessoa melhor, estando sempre no mesmo, né? vivendo ali, acostumado, uh, estando na nossa zona de conforto? Não, a gente não consegue. A gente está aqui, né, nesse nosso mundão, nesse nosso planeta escola, para a gente ser a melhor pessoa que a gente pode ser a cada dia. Para a gente entender que Uh, as nossas verdades, os nossos valores, as nossas habilidades, elas têm, assim, um poder gigantesco, né? A gente precisa compreender que a gente não está aqui só para acordar, comer, dormir passear, né? A gente está aqui para, talvez, encontrar qual é a nossa, nossa real missão, o nosso real propósito, o que, que a gente uh, faz um prazer, qual vai ser o nosso legado, o que que a gente deixa como missão, né, a gente tá aqui para para muita coisa se a gente simplesmente pensa que a gente tá aqui para ganhar dinheiro né, ou para trabalhar e ir pra casa, trabalhar e ir pra casa, eu acho que a gente tá no caminho errado, né, e muita gente me fala ali já, eu quero encontrar um trabalho que me faça uh, feliz eu quero trabalhar naquilo que eu que eu possa sorrir e não sofrer todos os dias. Eu quero ter prazer em acordar uh, e ir para o meu trabalho. Uh, eu não, não quero trabalhar no, mais no mesmo, eu não quero fazer mais do mesmo. E muita gente também ama o que faz. Tem um monte de gente que adora o que faz, mas às vezes acha que está faltando alguma coisa né, para se satisfazer ainda mais, para contribuir ainda mais. E eu digo para vocês, gente, eu acho que assim, a gente está numa era, num momento mais incrível do planeta, porque a gente uh, entende que o mundo mudou, que a gente tem uma tecnologia, a gente tem a globalização, a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, as mídias sociais, e isso trouxe gigantescas oportunidades para gente, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma angústia para gente, porque, caramba, com tudo isso à minha frente, o que que eu faço, né, como eu me comunico, quais são os meus públicos, aonde eu, uh, eu vou focar, né, então eu digo que a gente está saindo da era da tecnologia para entrar na era da humanização. Enquanto a gente não entender aquilo que a gente busca, aquilo que está aqui dentro da gente como nossa essência, como nossa verdade, como nossos valores, como nossa habilidade, e focar nisso, a gente vai continuar perdido, né? Porque tanta gente hoje em dia se sente tão uh, angustiada, não se sente feliz o suficiente, não se sente bom o suficiente, não faz aquilo que gostaria. E eu vou te falar que começa dentro da gente, da gente respeitando os nossos valores, da gente respeitando aquilo que a gente gostaria de viver todos os dias, sem medo, sem medo de julgamento, sem medo de uh, o que os outros vão dizer, né? Eu sei que é difícil, eu sei que o nosso ego, ele é gigantesco, que ele fala... Mais alto uh, Mas a gente está exatamente nessa era, gente A gente está saindo desse mundão De tecnologia que, na verdade Ela está aí para ser uma ferramenta para nos ajudar Mas a gente está num momento de Voltar para dentro, de voltar para a nossa essência Entender quem nós somos O que é que nós queremos fazer uh, Quais são nossas habilidades O que, que a gente tem de melhor Para entregar nesse mundo E assumir, vestir Todos os dias os nossos valores E é isso que eu faço aqui no TGI Today eu logo que deixei né? Depois de quase 20 anos, resolvi uh, montar o TGI Today exatamente para compartilhar com as pessoas uh, uma, um método, né? uma metodologia de que é possível sim a gente viver com mais significado. Todos os dias, não só de vez em quando. E o TGI Today, ele fala, tem que it's today, ou seja, todo dia. Não é apenas sexta-feira que a gente tem direito de ser feliz. Né? Não é apenas no sábado, no final de semana, no feriado. Todos os dias nós temos que viver de acordo e alinhado com os nossos valores, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente acredita que faz sentido pra gente, tá? Por mais que os outros vão te chamar de louco, eu vou te falar, muda! Porque quando você muda, o seu mundo muda. E quando a gente muda, ninguém manda na gente. E quando a gente manda, a gente anda para frente, e é a coisa mais incrível do mundo, você ter o seu resgate do seu poder pessoal, você compreender aquilo que faz sentido para você, e você impactar não só a sua vida, como todo o seu redor, tá bom? Então vai comigo, me acompanha no TDItoday.com.br, porque é hoje o grande dia de você ir em busca dos seus próprios sonhos.